Será que a realidade pode ser uma simulação de computador? Essa é uma questão que está bombando aqui no YouTube e que é uma ótima oportunidade para a gente discutir um pouco sobre gameologia e a importância dessa nova ciência para a gente compreender essas questões complexas da nossa atualidade. Então já deixa uma curtida e fica aí que logo após a vinheta a gente vai começar. <música> Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal TV A Jogada. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o autor deste livro que trata sobre a teoria dos jogos aplicados a várias áreas da vida, da economia, da administração, mas, por que não, também da física? E este vídeo é um vídeo-resposta aos canais Nerdologia, Meteoro, Marcelo Glazer, que é, recentemente estavam debatendo sobre essa questão que eu acho simplesmente fascinante e também muito filosófica, e, e é uma questão que, mais que, mais que nunca, se torna é, urgente, principalmente pelo assunto que a gente comentou no último episódio, que foi o documentário o Dilema das Redes. Então, é, será que é um absurdo se perguntar se a realidade é uma simulação, ou uma simulação de computador? E a minha resposta é que não, realmente faz muito sentido a gente levantar essa hipótese e cogitar que a realidade pode sim ser uma simulação e de alguma forma também de computador. Basta você ter uma visão um pouco maior, um pouco mais é, criativa, mais metafórica, mais lírica sobre o que é um computador e sobre o que é uma simulação. Outro motivo da importância dessa questão, para mim, é que ela me ajuda a demonstrar como é necessário a gente reconhecer a gameologia como uma ciência real e crucial para o século XXI é, poder ser melhor compreendido. Questões como a do último episódio sobre o dilema das redes é, não podem ser de fato compreendidas sem que a gente é, veja, entenda, reconheça as características de jogo que permeiam o nosso universo e a mecânica de todo tipo de relação, de todo tipo de é, é, experiência, de fenômeno é, que a gente observa no universo. Então, é, dito isso, vamos contextualizar essa questão para eu é, demonstrar essa resposta que eu apresentei. Desde quando vem essa questão e por que ela está bombando hoje nas redes, é, ela não é nenhuma novidade, estava aí já desde o tempo do mito de Platão e a caverna. É, modernamente ela foi é, revista pelo filósofo René Descartes, que é, questionava será que a gente não pode ser um personagem no sonho de outra pessoa. É, e a frase Penso Logo Existe está aí até hoje por causa disso. É, modernamente a gente teve aquele filme Matrix, que... É, recontou essa narrativa de uma outra forma, uma forma mais moderna, tecnologicamente falando. É, e depois desse filme, houve um filósofo que, que realmente transformou essa questão é, numa questão é, analítica, no ponto de vista científico, é, já interpretando pelo, pelo ponto de vista da ciência da informação, sobre a possibilidade de uma civilização pós-humana conseguir simular uma realidade e, e, e recriar o nosso tempo é, e se a gente poderia já estar dentro dessa, desse jogo, dessa simulação, é, dessa civilização. E depois, mais recentemente, é, poucos anos atrás, o bilionário Elon Musk resgatou essa questão é, em alguns debates e postagens que ele fez no Twitter e realmente... É, é, re, re, ressuscita essa questão é, com base nessa, nessa evolução é, exponencial, essa evolução alucinante né, da, dos gráficos dos jogos de computador modernos que a cada ano, a cada geração, continuam é, surpreendendo a gente pelo seu realismo e, e pela possibilidade de a gente criar nesses nessas realidades virtuais, uma realidade mais interessante, mais é, envolvente, até que a nossa realidade, então, é, muito provavelmente nós iríamos querer ficar dentro de uma matrix, assim, quando ela for inventada, porque as possibilidades que ela abre são incríveis. Então, é, esse contexto nos leva a, a, ao ponto de vista que eu vou agora apresentar que é o da gameologia e que eu acho que, na verdade, acaba é, revelando por que, que essa é uma questão que é, muito antes da tecnologia, da computação, já fazia sentido e já, e já explicava muito sobre a realidade, sobre diversas transformações históricas que a realidade é, apresentou e a gente vivencia. Então, o primeiro conceito importante que a gameologia é, precisa deixar é, como um pilar da ideia de realidade, de física que ela apresenta para gente, é o conceito de meta -jogo. O que é um meta -jogo? Um meta é um jogo dentro ou fora de um outro jogo. Então, é, por exemplo, no jogo de futebol, a gente normalmente pensa no futebol e a gente vê é, apenas os jogadores que estão em campo. Né? estão na telinha, estão no tabuleiro que a gente conhece do futebol, mas o futebol, na verdade, é, ele, é, ele existe um outro nível de jogadores é, acima dos jogadores que estão no campo, que é o técnico, que escolhe quem é, vai entrar em campo, quem não vai, é, como eles vão jogar, quais as estratégias que vão estar é, sendo desenvolvidas ao longo da partida, é, mas por sua vez o técnico também é um jogador no jogo de outro jogador, que é quem? O dirigente esportivo, o cartola, como a gente fala, e acima desse desse cartola, desse desse empresário esportivo, existem representantes das confederações esportivas e vai subindo a hierarquia até a FIFA, né, onde é, se escrevem as regras desse jogo as regras que vão valer em todas as competições internacionais e é, então a gente observa que existe um jogo dentro do jogo dentro do jogo e sempre existe é, um, um, uma, uma, uma sobreposição de dimensões desse jogo e até a nós como torcedores também somos jogadores desse jogo quando a gente se manifesta ou vai no estádio e faz barulho e se envolve a gente também é, participa do espetáculo, né, influencia o, o ânimo, a moral dos jogadores e, e isso é, um, é uma, uma cultura que explica o Brasil, né, vivenciada por todos nós. Por quê? Porque ela é feita de meta-jogos. Todos nós participamos do futebol. Então quando a gente se questiona se a gente pode ser peças no jogo de um mundo pós-humano que, que brinque de simular nossa realidade para que a gente vive essa experiência, na verdade, é, isso já é uma realidade no sentido metafórico em tudo na nossa vida, porque o futebol, as empresas, né, o capitalismo, o Estado, sempre existe essa hierarquia de jogadores que jogam com outras peças, que são jogadores que jogam com outras peças, é, onde a gente é sempre peça de alguém que está acima e jogador de alguém que está abaixo. Mas existe um físico suíço-iraniano que eu gosto muito de acompanhar, que se chama Nassim Haramein e que tem uma teoria, uma visão física para explicar é, por que a realidade é feita dessa, desses metajogos que eu descrevi. É, ele explica que na física atual é, a gente já descobriu estrelas que são bilhões e bilhões de vezes maiores que o nosso Sol, e também partículas. É, que são infinitamente menores, é, cada vez menores, inclusive o maior laboratório científico do mundo é um, um acelerador de partículas que fica na Suíça, é, no laboratório do, do Centro de Pesquisa Nuclear Europeu, o CERN, é, que é, tem 27 quilômetros de diâmetro. E, mas, e em 2012 eles descobriram a partícula de Deus, o, farmo, o famoso bóson de Higgs, é, com esse, esse aparelho que foi é, posto em funcionamento pela primeira vez. E já se fala da construção de um outro acelerador ainda maior, com mais de 100 km de diâmetro, porque se quer investigar a existência de partículas ainda menores que é, o bóson de Higgs. Para que se faz esse tipo de investigação? Porque se você conseguir, digamos, é, vibrar um rádio numa frequência que não, que não é, é, atinja a, a frequência do átomo, mas sim de partículas dentro daquele átomo, você pode mudar a natureza daquele átomo e transformar uma substância em outra. Ou seja, o velho mito da, da alquimia de transformar o chumbo em ouro é, é, é simplesmente a possibilidade que os cientistas investigam quando eles inve, investigam a subatômica e se investe para isso no mundo bilhões e bilhões de dólares. O CERN custou é, mais de 10 bilhões de dólares e esse futuro pro projeto deve custar mais de 100 bilhões de dólares, provavelmente, porque é, conhecer o poder dessas partículas pode ser a resposta para questões como a, a energia no futuro, a fusão nuclear e, entre elas, outras, outras questões importantes para a agricultura, para a medicina, para a astronomia, é, quem sabe materiais necessários para a viagem espacial. Tudo isso pode ser descoberto né, com esse tipo de tecnologia que que se investe muito no mundo todo para para dominar. O Brasil também tem um acelerador de partículas que fica em Campinas, chama Sirius, e, e que é, é um um exemplo de uma tecnologia que já entrou em uso, já foi usada para agora para pesquisa do, do Covid. Então, é, é um, uma, um motivo pelo qual é, essas tecnologias e essa microfísica é tão estudada e se, se investe na, na, na pesquisa, no aprofundamento dessas pesquisas. E aí o físico Nassim tem uma teoria de que se não existe limite para quão grande pode ser um, um corpo, nem tão pequeno, quão pequeno ele pode ser, certo? É, então a gente tem que trabalhar com a ideia, a possibilidade de um universo que seja fractal holográfico, ou seja, um holograma fractal, onde é, a ideia de matéria simplesmente é inalcançável, ela é inatingível, ela não existe porque se a gente nunca consegue encontrar a partícula primal, por mais que a gente é, construa um, um, um acelerador de partículas de 27 km de diâmetro, é, é possível que essa partícula primal ela simplesmente não exista. E é, assim não existe qualquer matéria. O que existe é a informação de uma matéria dentro de um universo, que é feito basicamente de espaço, porque já se sabe também que o átomo é feito na sua maior parte de espaço. Entre o núcleo e o elétron, a maior parte do, do, do que existe ali é espaço, espaço vazio. É, então, simplesmente a hipótese que ele coloca com isso é que não existe a matéria. E se não existe a matéria, então realmente a realidade que a gente vive pode ser feita de um sonho pode ser feita de um, de um holograma, de uma imagem, de algo que a gente experimenta cerebralmente, mas é, não, não se distingue, não é distinguível de uma realidade física, de uma realidade é, não física. E, e as teorias modernas de Neurologia também confirmam que o, que o cérebro não consegue distinguir entre uma lembrança e uma experiência, porque simplesmente não existe uma, uma diferença entre essas duas experiências. É, o que acontece na sua imaginação ou o que acontece na realidade para o cérebro são realidades igualmente. Então diz uma máxima hermética do tempo dos alquimistas que assim em cima como embaixo, ou como ficou eternizado na oração bíblica, assim na terra como no céu. O que que essas máximas, o que que essas ideias... E essas teorias, como a visão fractal do universo, nos permitem deduzir ou, pelo menos, imaginar que é factível que existam mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. O que nas religiões acaba sendo representado como inferno e paraíso pode ser, na verdade, uma, uma infinita escada, onde cada degrau é um inferno ou um paraíso em relação a um outro, dependendo é, de onde você estiver. Então, o que podemos deduzir com essa ideia é que existam mundos superiores e mundos inferiores. E, sendo assim, poderíamos verificar a existência desses submundos e supermundos na nossa realidade, quem sabe da melhor forma, por meio da economia. Talvez uma boa forma de você entender como se parece uma subrealidade seria você imaginar passar o Natal num país onde nessa época eh, as temperaturas passam de 40 graus e as pessoas andando vestidas eh, de vermelho embaixo de um sol como esse para eh, representar e, e praticar, sustentar essa tradição que não é desse local, que não tem relação e não tem eh, adaptação com a nossa realidade. É você imaginar eh, um homem de terno um executivo, um advogado, é, num, numa cidade como o Rio de Janeiro, vestido dos pés à cabeça de preto, é, num, num dia onde passam de 45 graus. Então, essas, essas é, dis, distopias entre a realidade que a gente vive e, e, a, e a nossa atuação sobre essa realidade, seriam bons exemplos de que você está numa subrealidade, realidade ou seja, numa realidade que é, digamos, uma imitação barata e, e que, onde falta algo, falta uma autenticidade, falta é, algo é, que, que explique essas contradições e que, na verdade, o que explica? O fato de sermos um país periférico, um país que se situa nas camadas mais externas desse jogo. E, portanto, aquilo que acontece aqui, na verdade é justamente essa projeção, essa amplificação do que, que acontece em cidades como Nova York, Londres, Paris, e que definem as tendências que nós seguimos aqui. Então, é, da mesma forma, é, na África, é, povos de países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, observam o Brasil para acompanhar as tendências que o mundo tropical e o mundo... É, falante de português é, está tendo é, no, no, no, numa das suas capitais, né? ou seja, nos, nos, nas principais cidades do mundo que fala português e do mundo tropical, Rio, São Paulo, Salvador, são cidades que são observadas, se você procurar no YouTube, você vai conhecer vários youtubers é, africanos comentando sobre é, a visão que eles têm, a experiência que eles tiveram no Brasil e a comparação dele, de, do Brasil com a África. E vão ver que é, muitos africanos acompanham o que o que acontece no Brasil todos os dias, tal como a gente acompanha o que acontece é, nos grandes centros tipo Nova York, Londres, Paris. e Então, isso é um exemplo para você ver quão... É, quão quão física e real é essa é, hipótese ou essa metáfora da caverna de Platão. Né? Nós, nesse jogo, somos o quê? Somos as sombras é, de uma realidade que está acontecendo de verdade, de algo super real, né? de uma super realidade que se dá é, nesses, nesses grandes locus é, representativos, né? esses locos cognitivos de todo um organismo maior que é a civilização. Então, é, isso também ajuda a gente a entender por que, que a nossa política às vezes parece incompreensível, porque se você olhar a nossa política olhando só a realidade local, ela realmente é incompreensível, porque ela está reagindo a uma realidade supranacional, né, a, a, a, as, as relações que estão acontecendo entre as superpotências e que refletem, reverberizam em atores locais em atores internos e que é, imitam, certo? elas replicam, elas é, é, refletem aquilo que está acontecendo nas realidades superiores, que são essas mais próximas do centro da mandala. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de comparar é as semelhanças entre a cidade de Nova York e São Paulo e a do Rio de Janeiro e o estado da Califórnia nos Estados Unidos por uma questão de em que se baseiam as suas economias. Nova York é uma economia totalmente racional, baseada nas finanças, no comércio, enquanto é, a Califórnia é uma economia criativa, de inovação, onde existe Hollywood, assim como no Rio de Janeiro, é, onde existe toda a cultura, a criatividade, a elite criativa brasileira, e em São Paulo, a elite financeira industrial. Outra comparação que podemos fazer entre esses universos paralelos no hemisfério sul e hemisfério norte é entre Brasil e Rússia, entre as cidades São Paulo e Moscou e São Petersburgo e Rio de Janeiro. Então, dessa forma, economia e geografia podem ser uma metáfora para explicar dimensões paralelas. E aí outra comparação interessante que a gente poderia fazer, extrapolando um pouco mais esses objetos e comparando... É, célula com indivíduo e indivíduo com organismo, com, com espécie, é, comparar cidade com país, a gente poderia então chamar metrópoles como Rio e São Paulo de chakras que concentram ali a energia instintiva de um país, o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução de um grande organismo que é uma nação. E assim, esses essas metrópoles, que são epicentros desse tipo de locus cognitivo de um país, é, viram definidores de tendências internacionais é, dentro de áreas como negócios ou moda, e por isso uma espécie de microcosmo do que tende a acontecer em todo um país. Então toda essa teia de relações seria, na verdade, uma grande cocriação da realidade onde vivemos, onde todos nós somos tanto peças como jogadores desse jogo, conforme a nossa capacidade estratégica de visualizar, de contemplar todo esse universo de possibilidades, de elementos, de informações, é, dentro, de uma, dentro de uma estratégia de ação, e jogamos esse jogo todos simultaneamente, interagindo uns com os outros, principalmente pelo elo, pelo fio invisível que é o dinheiro, no jogo. Por isso eu gosto tanto de falar de economia, de geopolítica e por isso eu desenvolvi essa ferramenta que vocês estão vendo aí atrás. Né? Existe uma teoria, uma hipótese é, dentro desse, dessa teoria das redes de que existem no máximo seis graus de, de relações entre você e alguém que esteja no topo do mundo, tipo o presidente dos Estados Unidos. E nessa mandala que você está vendo aqui atrás, é exatamente essas dimensões de metajogadores que estão sendo representados e integrados num jogo é, organizado e, e, e direcionado com estratégia. Então, o que, que significa esse tabuleiro que você está vendo aqui atrás? Que se você souber, tiver consciência dessas relações lúdicas, dessas relações... É, dinâmicas, quânticas, que existem entre cada nível, cada plano desses jogadores do jogo é, da realidade onde vivemos, a gente vai, então, poder jogar junto a junto com o presidente dos Estados Unidos como um estrategista desse jogo. Também com o presidente da China, ou o presidente da Rússia, ou de qualquer outro grande player, de grande potência global. Por quê? Porque quando você começa a entender a relação que existe entre a especulação cambial e os fatos é, geopolíticos que acontecem no dia a dia, você entende que, na verdade, o mundo é uma grande roleta de um cassino e todos participamos desse jogo, todos somos peças nesse jogo, mas também jogadores da roleta, se a gente souber jogar, é óbvio, senão a gente só vai ser peça, a gente só vai reagir ao jogo dos outros e nunca... É jogar de fato, ser proativo nesse jogo, para evoluir, para melhorar a sua posição dentro desse jogo. Porque tal como diz a sabedoria hermética, assim em cima como embaixo. O que está acontecendo lá nos planos, nos altos comandos das organizações, das pirâmides de poder, está refletindo aqui embaixo e vice-versa. Aquilo que a gente faz aqui embaixo também reflete nos planos lá em cima, porque assim em cima como embaixo. Então, outra comparação útil que a gente pode fazer sobre essas relações é aquela, aquele estudo que os astrólogos fazem sobre os eventos, os fatos é, astronômicos e é, a nossa vida é, aqui no mundo, no mundo terreno, no mundo é, em que vivemos, e a relação simbólica que existe entre essas relações. Porque, segundo os astrólogos, é, o céu é uma espécie de um filme, uma televisão do que se dá, do que acontece aqui na Terra, e é, é por isso que eles estudam o céu, porque isso dá para eles pistas de o que, que vai se passar no filme aqui na Terra. Sendo que, na verdade, é, não, não se trata de é, um poder de previsão, porque muitas vezes as coisas acontecem simultaneamente. Né? Na hora que o astrólogo consegue ver um, um fato possível é, pelos astros, é, esse fato já está normalmente visível também aqui no, no nosso plano. E o que ele pode com isso de verdade é interpretar, né, ter uma leitura, uma explicação é, mais subjetiva, mais inteligente, né, com mais sensibilidade, mais sabedoria, do que é uma interpretação apenas materialista da realidade que a gente vive aqui embaixo. Então, isso é outro tema que também é uma polêmica na internet. Talvez eu grave um vídeo só para comentar sobre esse ponto, mas eu acho que essa explicação toda já ajuda também a gente a entender é, por que a é, astrologia e outras, outras formas também de, de, de oráculos é, são, que são questionados por muitos cientistas, é, mas são questionados por cientistas que não são gameólogos não são estudiosos dessa desse desse fenômeno é, lírico, desse fenômeno simbólico que que nós vivemos se entendemos o universo como é, como como possuidor de múltiplas dimensões e múltiplas é, é, é, proporções e enfim é, Fractais, certo? Então, é, assim como a astrologia, a gente pode falar que tudo que um, um acontece nessa realidade, ou seja o que for, pode ser um oráculo é, do que se passa nos planos maiores. Se alguém joga búzios, tarô, ou se alguém é, faz a quiromancia e lê a sua mão, é, ela está ela fazendo uma leitura sobre... É essa esse, esse, essa digital que o universo coloca ali para a história de um de uma entidade certo eu particularmente é, muito, seis anos antes de ter escrito o meu primeiro livro é, eu por curiosidade conheci uma quiromante numa viagem é, a São Paulo num, num lugar é, que chamava é, o Casarão da Paulista que eu acho que nem existe mais já tem dez anos que isso aconteceu mais de dez anos e, e essa quiromante previu, com seis anos de antecedência, que eu seria um escritor. E eu nem passava pela minha cabeça ser um escritor. O que eu queria, naquela época, era ser um, um executivo, entrar no mundo corporativo de São Paulo. Eu tinha acabado de me mudar... É, não, eu tinha planos de me mudar para São Paulo. E, e ela, incrivelmente, acertou, porque é, os planos não acabaram não acontecendo como eu, como eu previa. Eu, é, de um projeto de, de jogo, de, de, de jogo eletrônico, eu acabei é, transformando por causa de, um, de, uma, de uma parceria que não, não continuou é, e que teria ali o lado eletrônico, do desenvolvimento do software, eu transformei o trabalho, a pesquisa que eu estava fazendo num livro e é, por acaso eu falei, bom, então eu posso escrever um livro com isso e e ela acertou com, com essa antecedência né então é, tendo isso acontecido né hoje eu é, já publiquei dois livros e é, amo escrever sou viciado nisso é, e não poderia imaginar é, isso há alguns anos atrás o quanto eu iria me apaixonar por esse por essa atividade por esse por essa arte certo então é, a realidade é feita dessas coisas. Não se surpreenda, não estranhe. A resposta, a explicação se chama gameologia. Então, pessoal, é, obrigado por assistir esse vídeo. É, fique ligado, a gente vai produzir mais conteúdos esse ano com mais frequência. E também temos um projeto muito legal para esse ano. Eu vou colocar alguns links ali nos comentários abaixo. É, se você ainda não deu a curtida, dê o seu joinha. Siga o canal, clique no sininho, compartilhe com quem você acha que esse vídeo pode oferecer é, algum momento de reflexão ou de entretenimento. Um abraço e tchau, tchau!